Bem, companheiras e companheiros, bom dia a todas e todos. É, esse seminário que os companheiros do NAP de comunicação estão tá organizando, ele vem num momento que eu, essa discussão que a gente vai fazer hoje aqui, eu acho que ela é fundamental, é, primeiro pela pauta, né? liberdade de expressão, a questão da TV pública, porque é uma questão que a gente tem que debater, e, e, e é bom que a gente tenha montado esse NAP, né, Maria Alice, lá numa bem anterior a, a qualquer tipo de, de questão eleitoral, nós até o nosso NAP até produziu é, é, é, algumas propostas para que alguns candidatos nossos a, é, do PT da esquerda usassem no nas suas campanhas fizemos a, a, aquela proposta de o NAP fez aquela proposta de comunicação que será aprofundada, né, que está no plano de reconstrução e transformação é, por que que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos enfrentar, nós já estamos enfrentando do ponto de vista da liberdade de expressão e, e da democratização da democracia um, uma batalha duríssima com Bolsonaro. É, eu acho, com toda a sinceridade, que nós, nós do campo progressista, é, é, não, não, nunca enfrentamos uma situação tão tão difícil. É, desde do governo Figueiredo. O recuo, a, a destruição é, e os recursos que têm se dado institucionalmente é, é, na política brasileira, é, a partir do golpe de 2016, que se, tem se aprofundado muito com, com o, o Bolsonaro. É, apesar da nossa resistência na, na, na Câmara, no Senado, na, nas instituições, na sociedade... É, essa pandemia inclusive ela nos atrapalhou, né? Porque eles estão indo para a rua, eles estão botando gente na rua, eles estão fazendo é. atividade de rua e nós estamos, porque nós estamos, ficamos esse tempo todo correto e justamente defendendo o distanciamento, fica em casa, então isso criou uma situação, é, uma situação também para o nosso campo, né? Porque efetivamente nós não estamos na rua. E nós sempre sempre é, é, nos notabilizamos pela disputa também das ruas. E eu estava até falando agora, um pouco antes de começar a, a, o nosso seminário, com o João, nós vamos enfrentar, eu acredito e tenho, tenho essa convicção, nós vamos enfrentar uma batalha duríssima em 2022. É, é, essa eleição, na minha concepção, será uma eleição duríssima. Não existe Essa eleição não está ganha para nós e não está ganha para eles. Essa eleição ainda, ainda tá na minha concepção, ela não está resolvida. E o peso da, da televisão, do rádio da televisão, ele vem diminuindo, é, continua importante, mas vem diminuindo sobremaneira no processo eleitoral. A rede social e a rua é, ganharam uma dimensão muito grande. É, nós vamos ultrapassar a lógica dos marqueteiros dos, dos tiradores de coelho de cartola, dos, dos mágicos, e vão ter que fazer quase que um trabalho braçal na comunicação. É, eu, o adversário, os adversários, principalmente o Bolsonaro, a turma dele, aquelas, estão muito, na minha concepção, muito mais avançados que nós, e, e eles estão fazendo uma luta, eles continuam é, é, disseminando fake news, continuam imprensando... imprensando é, os setores progressistas, eles estão ditando a pauta, eu acredito, posso estar enganado e tomara que esteja, mas eu acredito que eles vão ditar a pauta durante este ano e durante o ano de 2022. Nós vamos ter que correr atrás do rabo, tá certo? Nós vamos ter que correr atrás. E o seguinte eles têm uma estratégia, uma pauta definida. E a esquerda, nós todos, no campo progressista, nós somos generalistas, a gente fala de tudo. E a gente sabe, quando você trabalha com, com, com semiótica e com comunicação, quem fala de tudo não fala de nada. Então, nós temos uns desafios profundamente espinhosos para resolver. E, portanto, nada melhor do que a gente não só é, é, é, fazer esse tipo de seminário, como a gente vai fazer agora da comunicação, como a gente tem que aprofundar. Até porque se nós viermos... A, se nós, já mais falando da questão da, da, da comunicação pública, se nós voltarmos ao governo em 2022, que é o nosso, um dos nossos objetivos, nós temos que voltar com uma outra concepção de comunicação pública. Não dá para a gente cometer os mesmos equívocos que nós cometemos é, é, é, é, no nossos dois governos, que foram governos exitosos, mas foram insuficientes. Não há como a gente deixar é, que a mídia, que, que é considerada a mídia progressista, fique míngua enquanto a mídia é, empresarial continua enchendo as burras de dinheiro para fazer para fazer a guerra cultural. Nós vivemos hoje um estilo de guerra, nós estamos vivendo sobre uma guerra cultural. O, o, o, e essa guerra cultural, ela é financiada em grande medida pelo governo federal e pelos seus, seus aliados no meio empresarial. Se a gente não entrar com uma concepção diferente no governo, nós vamos cometer os mesmos erros. E aí, meus amigos, se cometermos os mesmos erros, nós vamos para a bancarrota. Então, eu queria, em nome da Fundação Perseu Abramo, agradecer a presença de todos e dizer que é, o nosso, esse, os NAPs, e principalmente esse NAP de comunicação, está fazendo com que a gente, é, dentro do próprio PT e da, e do, e do, e da Fundação, especificamente do PT, é, é, se abra mais para comunicação e veja a importância decisiva que, que a comunicação tem, porque nós, não só no campo do PT, como no campo da esquerda progressista, nós sempre, até porque nós somos da lógica do panfleto, do cartaz, nós sempre, sempre, em todas as circunstâncias, nesse, nesses nossos nossas dezenas e dezenas de anos de convivência, no, nós sempre subestimamos o papel da comunicação é, no nosso campo. Muito obrigado, e, e, e passar aí para Maria Alice e João Brant tocar, e vamos em frente. Alô, bom dia a todos e todas. Cantalice já deve ter contextualizado um pouco os objetivos, não só deste seminário, mas do conjunto dos seminários que os NAPs do Centro de Altos Estudos da Fundação Perseu Abramo vem realizando ao longo dos últimos meses e continuará realizando nos próximos meses, como todos nós. Já sabemos, esse Centro de altos Estudos apresentou ao partido e ao país um plano de reconstrução e transformação do Brasil, de mais de 200 páginas. Este NAP de comunicação modestamente deu a sua contribuição no capítulo da comunicação. E o objetivo desses seminários, e do nosso em particular também, é o de aprofundar esse debate e colher novas visões, novas ideias, novos olhares sobre esse conjunto de temáticas que dialogam com o campo da comunicação. Este seminário de hoje, essa mesa de hoje, ela está focada no tema da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e através dos três palestrantes a nossa pretensão é abordar temas que vão desde a violação da liberdade de expressão e de imprensa, a questão da moderação de conteúdos e aos temas que eh, falam sobre o tema da, da desinformação, né? fake news e, e outros que tais. Então, vamos ao que nos interessa. Essa mesa é composta eh, por três eh, valorosos companheiros, é, a começar pela Maria José Braga, presidente da Fenage, nossa querida Zequinha, que está aqui presente, nos honrando com a sua presença. Depois vai falar a companheira Bia Barbosa, que é do coletivo Intervoz, jornalista, mestre em políticas públicas na FGV de São Paulo e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E, por fim, vamos fechar essa mesa com nosso querido João Branco, pesquisador e consultor em Política de Comunicação e Cultura. Os três vão fazer falas complementares. A ideia é que cada um tenha aí de 15 a 20 minutos para uma intervenção de conteúdo inicial. Depois nós vamos abrir aí cinco ou seis inscrições de três minutos, de volta para a mesa. Para responderem, e aí a gente faz o fecho e passa para a segunda mesa do seminário. É isso? Estou bem informado, ou acordei errado? Estou bem informado. Então, eu queria passar a palavra para a nossa querida Zequinha Maria José Braga, presidente da FENAGE e representante da FENAGE na FIG, Federação Internacional dos jornalistas, por favor. Bom dia, bom dia a todos e todas, bom dia, Guilhom, prazer falar com você, mesmo que virtualmente, bom dia aos companheiros companheiras que vão dividir a mesa comigo, João Brante e Bia Barbosa, bom dia aos companheiros e companheiras da, da Fundação Percel Abramo, é para não esquecer, eu acabo sempre esquecendo, começo agradecendo o convite, é desse núcleo de comunicação da Fundação Perseu Abramo, para a Federação Nacional dos Jornalistas, é sempre muito importante estar colocando em pauta as questões da comunicação e, em especial, as questões do jornalismo. É, para iniciar, eu sei que nós todos aqui somos é, conhecedores dos temas da comunicação e, de alguma forma, estamos envolvidos na prática da comunicação e do jornalismo, mas, para iniciar, eu gostaria de é, reforçar a, a distinção que o, o, o núcleo fez ao, ao é, propor o tema, a distinção entre liberdade de expressão e de imprensa. Isso pode parecer chover no molhado, mas, infelizmente, ainda hoje é muito recorrente é, uma confusão proporcional, entre é, esses dois é, conceitos que permeiam a, a, a liberdade de é, opinião, de transmissão de ideias e a liberdade da produção e veiculação dos conteúdos jornalísticos. Então, é importante que a gente entenda que são conceitos correlatos, mas que são diferentes e que liberdade de expressão é um direito individual de todo e qualquer cidadão e cidadã, e que se dá das mais diversas formas de expressão que o ser humano consolidou aí ao longo da sua, da sua existência. O que nós chamamos de liberdade de imprensa é, na verdade, a liberdade de produção e circulação da informação jornalística. E é uma diferença essencial, porque nós entendemos que a liberdade de imprensa ela é um direito coletivo, ela não se dá por meio é, do exercício individual da liberdade de expressão do profissional de comunicação, do jornalista, do radialista, do, comuni do comunicador popular, mas ele é, é, é o garantidor da produção e circulação de informações de interesse público, que é o que caracteriza o jornalismo. Então, essa distinção é importante porque a, a confusão proposital entre liberdade de expressão e de imprensa tem sido feita para enfraquecer o jornalismo como uma necessidade social. Há dez anos, inclusive, estava em voga o debate sobre o fim do jornalismo. É, felizmente, como nós já dizíamos lá atrás, é, justamente pela profusão é, de informações que circulam atualmente no mundo e pelas mais diversas é, plataformas, mecanismos, instrumentos, é, é, essa profusão de informação para a Federação Nacional de Jornalistas tornou o jornalismo ainda mais necessário. O jornalismo como essa atividade que vem para buscar o conhecimento imediato da realidade e dar elementos para o cidadão e para a cidadã conhecer a realidade e formar o seu juízo e, portanto, atuar como cidadão e cidadã a partir dessa formação do juízo crítico, o pensamento crítico que entendemos que a informação de qualidade, a informação jornalística, é, Feita essa distinção, que eu considero é, é, é importante lembrar, é, para a Federação Nacional dos Jornalistas, nós estamos, é, de fato, no Brasil, é, com uma, uma situação não de ameaça às liberdades de expressão e de imprensa. Nós temos no Brasil, hoje, uma situação de quebra, de fissura das liberdades de expressão e de imprensa. E eu vou focar mais na questão da liberdade de imprensa pelo pelo dever da FNAG de tratar do jornalismo. E aí quero dizer que, é, por mais que haja um esforço é, dos profissionais jornalistas, de muitos veículos de comunicação que estão atuando no Brasil é, de diversos tamanhos, de diversas concepções editoriais, Apesar desse esforço, a gente tem no país uma situação instalada de cerceamento da liberdade de imprensa por meio de ações governamentais. a Federação Nacional de Jornalistas, não há dúvida de que a Presidência da República atua para impedir a livre circulação da informação jornalística, e, quando não consegue impedir essa livre circulação da informação jornalística, atua para descredibilizar o jornalismo e o trabalho do jornalista. Isso é feito de diversas formas. É, é feito por meio é, do discurso é, agressivo do, do presidente da República, dos membros do seu governo e de seus apoiadores, mas tem sido feito também com medidas de governo para prejudicar veículos de comunicação, e aí falando diretamente do financiamento de veículos de comunicação, e aí a gente cita o exemplo do, do, é, da medida provisória que eliminou a obrigatoriedade dos da publicação de editais e balanços em em jornais impressos do país, que obviamente afetou sobremaneira principalmente os jornais regionais, os jornais de menor porte e, portanto, de menor força financeira. Essa situação precisa de um enfrentamento e, que, no entendimento da FENAGE, esse enfrentamento não tem sido feito da maneira como deveria estar sendo feito pelos demais poderes constituídos. E aí, quando eu falo demais poderes constituídos, estou me referindo é, especialmente ao poder legislativo e ao poder judiciário. Em especial, o judiciário que tem tido um papel aí bastante é, preponderante em, em alguma medida, agora um pouco menos, mas em alguma medida de é, legitimação das, das ações, propostas e projetos do, do, do governo Bolsonaro. Então, para a Federação Nacional dos Jornalistas, nós temos aí, de fato, um vazio institucional em defesa das liberdades de expressão e de imprensa. Ficamos nós, nós, movimento social, nós, movimento sindical, nós, partidos políticos, alguns, fazendo esse debate e fazendo essa luta enquanto os poderes constituídos, que poderiam sim tomar algumas medidas bastante efetivas, não estão fazendo. E aí eu cito um exemplo bastante claro em relação ao judiciário, que a Federação Nacional dos Jornalistas e um conjunto de entidades, entre elas o Instituto Vladimir Erforg, Artigo 19, Sindicato dos Jornalistas do DF, nós lá atrás entramos com uma ação judicial pedindo medidas do governo, é, medidas de proteção aos jornalistas que trabalham em frente ao palácio é, da Alvorada, o local que virou o local do, do, do, do circo do presidente com seus apoiadores e com ataques reiterados aos jornalistas e aos veículos de comunicação. É, até hoje a gente não tem um, um, uma, uma decisão judicial. Recentemente, na semana passada o Ministério Público elaborou, deu seu parecer na ação proposta, e um parecer que, é claro, nos, nos deixa um pouco mais... mais é, eu não diria tranquilos, mas nos deixa um pouco mais otimistas, porque pede, sim, uma avaliação é, de, do órgão do trabalho em relação à segurança dos jornalistas. Mas, efetivamente, o que nós pedíamos na ação, que era a obrigatoriedade da Presidência da República tomar medidas para garantir a segurança dos jornalistas, e entre essas medidas, algo muito simples, como, por exemplo, separar o espaço da imprensa do espaço dos apoiadores do, do presidente, é, isso não nos foi concedido na, na ação judicial. E no Legislativo, a gente tem uma série de, de projetos de lei tramitando, é, inclusive alguns que falam especificamente do exercício do jornalismo e da segurança dos jornalistas, mas a gente sabe que é, no Congresso Nacional há um, um trâmite é, que é, é, nem sempre a resposta vem é, na, na velocidade com que nós gostaríamos. Eu falei da, da, da violência contra jornalistas e que está institucionalizada na presidência da República e, para nós, esse é um dos graves aspectos que é, atentam contra a liberdade é, de imprensa no Brasil. Mas não é o um único. Eu falei da ação do judiciário e volto a dizer que nós temos hoje no Brasil também o judiciário como um poder censor da livre circulação da informação jornalística dezenas de decisões de primeira instância e até de segunda instância têm restringido a circulação da informação e têm, inclusive, determinado pena de prisão para jornalistas, o que, no nosso entendimento, é absolutamente desproporcional com a questão da divulgação da informação jornalística. Então, o judiciário também é, tem atuado como censor. E por último, eu queria destacar um outro aspecto muitíssimo importante de, é, que atenta contra a liberdade de imprensa, e é o vazio regulatório que nós temos no Brasil. Então, é, nós temos é, concentração da propriedade, nós temos vazios de informação jornalística, nós temos é, desertos de notícias que comprometem sim esta questão de é, o acesso do cidadão e da cidadã à informação de qualidade, e nós precisamos de pensar é, políticas públicas, e é esse o papel aqui do núcleo, né? pensar políticas públicas para fortalecer essas, essas liberdades que são direitos, volto a dizer, direito individual, direito coletivo, e para nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, nós temos que pensar políticas públicas para fomentar é, a produção jornalística como necessidade para o um momento em que nós estamos vivendo e que combina aí com é, medidas antidemocráticas, medidas de cerceamento à liberdade de imprensa, com medidas de promoção da desinformação coletiva da sociedade brasileira. Então, para a Federação Nacional dos Jornalistas, nós temos que é, pensar sim em, em regulação e essa regulação é para para os meios de comunicação tradicionais. Nós nós ainda nos devemos isso para os meios de comunicação é, eletrônicos, rádio, jornal. E aí já temos um outro desafio muito maior que é pensar em regulação para as grandes é, plataformas digitais. A Federação Nacional dos Jornalistas, seguindo a Federação Internacional dos Jornalistas, é, está com uma proposta global, vários é, sindicatos de jornalistas nacionais e várias federações de jornalistas de diversos países do mundo estão discutindo hoje o que nós chamamos de um uma proposta de fomento ao, ao jornalismo como como antídoto mesmo é, da desinformação e da indústria da mentira que está instalada no Brasil em diversos países do mundo. E qual é a nossa proposta em linhas muito gerais e muito rapidamente, mas é algo que nós queremos discutir com toda a sociedade brasileira. A Federação Nacional de Jornalistas está propondo a taxação das grandes plataformas digitais, essa taxação sobre o lucro obtido no Brasil, e, por meio dessa taxação, a destinação dos recursos para a criação de um fundo público de fomento ao jornalismo. Nós já estamos avançados na, na, nos estudos que estamos fazendo, é, com apoio de tributaristas e especialistas, nós já chegamos à formulação de que a melhor taxação para, para, para as grandes plataformas, aqui que é, permitiria fazer essa vinculação direta com a criação do Fundo de Fomento ao Jornalismo, é por meio da criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, uma CID, uma figura, que, uma, uma figura tributária, mas que não é fiscal, que está prevista na Constituição brasileira e que permite a vinculação dos recursos, ou seja, nós podemos criar a CID e, na sua criação, dizer que os recursos arrecadados serão destinados a um fundo público de fomento ao jornalismo. E por que nós, da Federação dos Jornalistas e da Federação Internacional, estamos mais focados no debate do fundo público como forma de financiamento público da produção jornalística do que nos debates que vêm ocorrendo em outros países e também no Brasil de remuneração do conteúdo jornalístico utilizado por essas plataformas. Porque nós entendemos que no Brasil nós temos, de fato, um déficit de informação muitíssimo grande e que esse déficit de informação, e aí volto a citar os desertos de notícia, quase 4 mil municípios brasileiros sem nenhum, absolutamente nenhum veículo de comunicação, é, para nós é importante que a gente faça esse debate da produção regional do jornalismo e também da produção cultural, mas da necessidade é, real do cidadão e da cidadã de exercer, de ter garantido esse seu direito à informação jornalística. Então, para nós, é, a, o financiamento público da produção jornalística por meio de um fundo, a gente entende que conseguiremos, e aí colocando no, no futuro mesmo sem condicional, mas que nós conseguiremos com isso é, interiorizar a produção jornalística, diversificar a produção jornalística, é, combater os verdadeiros oligopólios da informação que existem no Brasil e fazer com que esse direito do cidadão e da cidadã à informação jornalística seja efetivamente garantido. Nós estamos em fase de elaboração de uma proposta, uma proposta concreta, é principalmente de detalhamento do que, que nós entendemos que poderia ser o Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo, e é, esperamos que muito em breve vamos estar chamando todo o conjunto é, da sociedade, mas, obviamente, é, primeiramente buscando alguns parceiros estratégicos, alguns é, parceiros do campo é, progressista, da esquerda, para estar dialogando conosco é, sobre essa proposta é que nós entendemos que pode efetivamente é, transformar a, a comunicação e, em especial, a produção e a difusão é, de informações jornalísticas no Brasil. É, eu creio que outros aspectos serão abordados com mais propriedade pelos João, principalmente aí no que diz respeito às plataformas e pela BIA, mas nós, nós estamos, nós da Federação Nacional de Jornalistas, focados nessa questão de discutir publicamente a necessidade de financiamento público para a comunicação como forma de garantir essa informação livre, plural, diversa, que a sociedade brasileira... Necessita. É isso, Guilhão. Pode parar de contar seus dedinhos. Muito obrigada. Obrigado, Zequinha. É... Então, então nós vamos continuar com esse foco nesse tema da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, chamando a nossa querida Bia Barbosa do Coletivo Intervozes, representante do Terceiro Setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Bia, é com você, por favor. Obrigada, Guilherme. Bom, bom dia a todos, todas, todos. Muito feliz de estar aqui é, de novo com vocês, parabenizar por essa iniciativa do, do NAP e da Fundação Pessoal Abramo nesse seminário. A última vez que eu estive com vocês aqui, a gente estava aí no meio do furacão da discussão do PL 2630, né, que, é, que supostamente nasceu para enfrentar a desinformação, e naquele momento a gente achava que o PL ia ser votado semanas depois, e aqui estamos ainda com o PL sem ter sido aprovado, mas acho que evoluímos bastante naquela discussão, o que não nos, nos livra de, de desafios bastante significativos que seguem nesse campo do enfrentamento à desinformação é, no país, né. Eu vou, eu, na verdade, é, organizei a minha fala aqui para tentar complementar um pouco a, a fala da Maria José, que eu imaginei que fosse centrar justamente na questão da liberdade de imprensa, para trazer um pouco algumas perspectivas e, e, e reflexões sobre as violações da liberdade de expressão, entendendo justamente como o Zequinha falou, que são conceitos diferentes e, e a violação desses direitos se manifesta de maneira diferente também na, na conjuntura política atual, para a gente conseguir é, ter uma visão um pouco mais ampla do todo e, e depois chegar na, na agenda de desinformação, que acho que o João vai vai tratar mais a, de maneira mais aprofundada do que eu, mas é, agradeço muito por esse convite e para a gente poder fazer essa conversa junto. É, acho que é importante a gente colocar a, a ideia tanto do cerceamento à liberdade de imprensa como da liberdade de expressão e, e, e a política de desinformação que é gestada dentro do governo federal, é, como uma estratégia de silenciamento é, desta gestão é, presidencial é, dos seus opositores, seja na imprensa crítica, seja nos partidos de esquerda, seja nos ativistas, nos defensores de direitos humanos, seja na sociedade civil é, em geral. Então eu queria é, recuperar alguns, alguns episódios, é, desde o início do governo Bolsonaro, em que essa violação e essa restrição a liberdade de expressão, que, é, reafirmando também o que quiser Zequinha já trouxe aqui, ela não está sob risco mais, ela já está sendo sistematicamente é, violada, e todos os relatórios internacionais, é, estudos e pesquisas que vêm sendo feitos é, nos últimos anos no Brasil mostram isso, né? a gente saiu de, uma, de um quadro de risco e ameaças de cerceamento para um quadro de total violação e de, e de agressões sistemáticas. Vamos lembrar que em janeiro de 2019, quando o Bolsonaro mal tinha tomado posse, ele já editou duas medidas que visavam atacar diretamente a liberdade de expressão. Uma, é, uma que aumentava o número de funcionários Deus. que podiam classificar os documentos e as informações públicas como sigilosas, afetando aí o direito de acesso à informação, que, que é um direito conexo também à liberdade de expressão. E ele tentou, para quem não lembra, uma medida provisória que é criar um, uma secretaria específica para controlar o funcionamento das organizações da sociedade civil, né? tentando reduzir aí os espaços cívicos é, de atuação do conjunto da sociedade. Depois de uma grande mobilização que aconteceu, essas duas medidas foram, é, foram revogadas por parte do governo. Mas é, essa tônica que foi marcada no primeiro mês de gestão Bolsonaro... Ela segue se, se reproduzindo até hoje. né, Se lá em janeiro, é, essa, essa questão das, das restrições à da atuação da sociedade civil foi derrotada no Congresso Nacional, logo depois, meses depois, surgiu o canetasso, aquele decreto 9, 9759 em que ele extinguiu, de uma vez só, dezenas de conselhos de participação da sociedade civil, colegiados, né, que significavam uma possibilidade de escuta e de interlocução da população com a administração pública, e somente aqueles que tinham alguma previsão legal ou que estavam garantidos por mecanismos que não fossem simplesmente decretos presidenciais puderam continuar. E a gente está vendo na prática hoje as consequências é, da extinção desses conselhos e desses espaços de participação social, é, não só para violações de direitos, para redução de direitos, para o corte de direitos, mas para o impacto significativo nas políticas públicas. Né? Vale a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu depois das mudanças no CONAMA, no Conselho de Meio Ambiente, o impacto que isso teve significativamente na estruturação de, de organismos como o Instituto Chico Mendes e outros vinculados diretamente à área, à área ambiental. Outra estratégia de cerceamento da liberdade de expressão que, que o governo federal tem adotado é uma estratégia de criminalizar é, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e ativistas. Né? Isso, isso não é novo no Brasil, isso, é, isso sempre existiu, mas isso ganha também é, um fôlego muito grande é, e passa a ser é, é, considerado de fato algo estruturado e, e, e coordenado a partir do Palácio do Planalto. A gente viu, por exemplo, é, o quanto que houve tentativas é, com consequências sérias de criminalização de organizações ambientais na época dos incêndios na Amazônia, dos incêndios no Pantanal. A gente teve, por exemplo, o caso lá da Brigada Alter do Chão, é, inclusive com uma apreensão ilegal de computadores, de celulares e de equipamentos de organizações como o Projeto Saúde e Alegria, que foram fortemente criminalizados e acusados, inclusive na Assembleia da ONU, né, como responsáveis, no, no discurso oficial do presidente, como responsáveis pelos incêndios é, da Amazônia. E nesse campo são as comunidades tradicionais, os quilombolas, os indígenas, as comunidades ribeirinhas, camponesas e os defensores e defensoras de direitos humanos, que têm sido os principais é, alvos é, dessas estratégias de criminalização do governo. Cito aqui no, no campo é, é, do movimento feminista, a revista Asmina, para quem, é, é, acho que todo mundo aqui conhece, lembrar que lá em setembro de 2019, né, por terem feito uma matéria sobre... É, é, as recomendações da Organização Mundial da Saúde para a realização de aborto é, seguro é, elas foram, sofreram um processo que acabou de ser encerrado ou seja, mais de um ano e meio depois respondendo por um processo é, essa iniciativa que é justamente uma iniciativa é, de comunicação é, popular né, é, contra a hegemônica é, super associada à luta do, dos direitos das mulheres é, é, pelos direitos sexuais e reprodutivos e que passou a ser criminalizada por uma iniciativa da ministra Damares, né? uma, uma orientação direta da presidência da república. E esse silenciamento que vem com essa criminalização, é, ele pode muitas vezes ser um silenciamento definitivo, né? é, não apenas no sentido de calar vozes da sociedade civil, dos movimentos sociais é, que se erguem para denunciar... É, Todo, todos os problemas é, que a gente vivencia nesse governo, muito antes da pandemia chegar, né tô falando de casos aqui é do primeiro ano de governo Bolsonaro, antes da gente entrar no cenário da Covid-19, mas esse silenciamento pode ser definitivo, no ano passado a gente viu uma série de estudos que foram é, publicados também, mostrando o número de assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos que é, que cresceu no Brasil, e isso, tudo isso tem um impacto significativo para o exercício da liberdade de expressão. É, no contexto das eleições, por exemplo, no ano passado, é, a gente já via, a partir de estudos feitos pelo Comitê Brasileiro de Defensores e, e Defensores de Direitos Humanos, um crescimento de quase 40% nos casos de violência política, e violências fei, praticadas não só no ambiente digital e online, sim, muitas vezes na internet, mas também uma violência política que se manifestava em número de assassinatos, em atentados, em agressões físicas, né? é, em invasões de, de residências, de, de sedes de organizações e até casos de, de prisão é, de, de defensores e de defensoras de direitos humanos. Então, é, a gente tem visto um crescente, e, e falo do último exemplo que enfim, todo mundo aqui está acompanhando, mas acho importante a gente registrar, que foi aí um pouco a ressurreição da Lei de Segurança Nacional é, para se tentar é, criminalizar é, opositores. Então, de Felipe Neto ao Rodrigo Pilha, né, nosso companheiro aqui de militância aqui em Brasília, é, o quanto que os casos se multiplicaram, é, principalmente é, baseados no artigo 26 da, da então Lei de Segurança Nacional, que ainda está em vigor, vale lembrar isso, é, que diz que é, caluniar, difamar e ofender o presidente da república é um crime contra o Estado, é um crime de segurança nacional, é, com pena de prisão é, e é, no, no, numa tentativa bastante de, é, de intimidação e de silenciamento, de perseguição desses ativistas. Todos, os, como eu mencionei anteriormente, todos os relatórios internacionais mostram Queda é, dos índices de exercício da liberdade de expressão no Brasil, é, tem os relatórios específicos da área de jornalismo, é, a FENAGE faz um monitoramento permanente, é, a Repórter Sem Fronteiras, onde eu estou trabalhando agora, faz um, faz um monitoramento internacional anual também, Brasil entrou pela primeira vez agora na chamada Zona Vermelha, né, caiu quatro posições, é, tá no ranking global, ele ocupa a, a, a posição 111 nesse momento, nunca foi tão baixa, é, mas, por exemplo, or, algumas organizações como o artigo 19, que medem é, é, índices de liberdade de expressão, com indicadores que vão além da questão da liberdade de imprensa, mas que passam, por exemplo, por transparência e acesso à informação, por... É, condição de participação social e garantia do espaço cívico, por é, proteção e segurança é, de comunicadores e defensores de direitos humanos, é, mostram essa, essa redução significativa do, do Brasil. Eu termino é, fazendo uma relação dessas, dessa agenda e dessa política de silenciamento e de cerceamento da liberdade de expressão e de criminalização com a política de desinformação estruturada no âmbito do, do Palácio do Planalto. Né? É, todas essas iniciativas é, vieram de, de, de, é, de uma maneira maior ou menor associadas com práticas de desinformação e de propagação de, de fake news é, por parte do Palácio do Planalto. Você não criminaliza os brigadistas de Alter do, do Chão sem disseminar uma desinformação em relação a eles. Né? Você não criminaliza a Sônia Guajajara sem disseminar uma desinformação eh, em relação à PIB, Associação do, dos Povos Indígenas do Brasil. Você não criminaliza Felipe Neto sem disseminar a desinformação, eh, dizendo que ele é pedófilo e, e todos os outros crimes de que, de que ele é acusado. E dentro do caso do PILA, do, do bolos e, e tantos outros que a gente está vendo. E aí acho que eh, a, a pandemia veio nesse sentido de nos mostrar eh, o impacto real e bastante... Eh, concreto das práticas de desinformação né acho que a gente num contexto eleitoral a gente tinha uma determinada visão sobre o impacto sem sem maneira nenhuma reduzir o que, que significa você interferir e você impactar significativamente o resultado de um processo eleitoral como algo seríssimo para nossa democracia mas a gente chega num, num quadro de mais de 400 mil mortes no Brasil causadas em grande parte por uma indústria de desinformação, é, que propaga desde o início, que no, de um lado a doença não é, não é grave, de outro temos tratamento precoce e temos cloroquina, de outro as vacinas não são, é, é, não são seguras, acho que essa bandeira, pelo menos essa luta das vacinas, a gente conseguiu é, desconstruir, as pessoas só não estão se vacinando mais porque não tem mais vacina disponível, mas quando a gente olha, por exemplo, a pesquisa do, do Instituto Democracia e Democratização da Comunicação, que foi divulgada essa semana, todo mundo aqui deve ter visto, é, intitulada A Cara da Democracia, a gente vê o quanto que essa indústria da desinformação está sim consolidando é, é, a, a informação e a formação da opinião é, é, é, de uma parcela significativa da população brasileira, é baseada em fatos completamente inverídicos. Se a gente tinha... 15% da população que acreditava que a terra era plana, hoje a gente tem mais de 22%, né? a gente tem mais de 50% da população acreditando que o coronavírus foi criado pelo governo chinês, 50%, gente, é um número altíssimo. A gente tem 56% acreditando que os hospitais são pagos para aumentar o número de pacientes mortos pela Covid, ou seja, para fraudar como se a gente não tivesse tido 400 mil mortos, sendo que a gente sabe que a gente teve mais do que 400 mil mortos por conta... É, é, da baixa testagem e de várias pessoas que faleceram sem, sem ter a comprovação da doença, né? Então a gente tem visto é, o quanto que, que, que a, a produção é organizada, estruturada, com recursos para ser disseminada, estruturada por meio de, não só dos apoiadores, né? Mas de parlamentares, de figuras públicas que são é, relevantes no debate público, gostemos ou não do que elas dizem, mas são figuras relevantes no debate público. É, disseminando de maneira organizada essas campanhas de desinformação, o quanto que isso é, impacta concretamente na vida das pessoas e o quanto que isso também gera silenciamentos, né? Porque muitas dessas campanhas de desinformação vêm associadas ao discurso de ódio e, e vozes que são atacadas nesse sentido acabam se silenciando nesses processos também. Eu termino, pedindo desculpa por ter me alongado um pouquinho, mas só para trazer outros... Eu só não queria deixar de, de citar... Tem é duas questões que têm mais a ver com, digamos, com a agenda tradicional de políticas públicas de comunicação e que me parece muito importante da gente olhar para elas porque elas retroalimentam essa indústria de desinformação. E aqui eu estou falando dos programas policialescos e das emissoras religiosas. Duas áreas em que é, os, os, os nossos governos é, negligenciaram de maneira sistemática no caso das emissoras religiosas, não só negligenciaram, como apoiaram o crescimento do, de emissoras é, controladas por igrejas, e a gente está vendo o quanto agora, tanto é, os programas policialescos, que ajudaram a construir essa ideia né, do Bolsonaro, da, da justiça pelas próprias mãos, do bandido bom é bandido morto, que ajudaram a eleger Bolsonaro, criando esse caldo cultural é, de violência, e essa naturalização é, da violência no país, Agora são, são os programas que é, propagam é, sistematicamente discursos contra o isolamento social, contra os governadores que adotaram medidas mais restritivas de funcionamento do comércio. Vide Siqueira Júnior da Rede TV, dias atrás, com aquela foto muito simbólica do Bolsonaro carregando aquele cartaz do CPF cancelado, né? que, que é a brincadeira que o programa faz cada vez que fala que um suspeito... Que eles tratam como bandido, foi morto pela polícia. E as emissoras religiosas é, não só propagaram o, o discurso do governo no sentido de defender os templos abertos, de defender, de falar contra o isolamento social, mas muitas vezes se aplicaram o, o discurso do governo no sentido de, de tratamento precoce mesmo, de tomar os, os, os vermífugos todos da vida, da, de que a cloroquina salvaria. Né? Então, esse discurso do Bolsonaro, ele. Ele é reproduzido de uma maneira muito eficiente nas redes, mas a gente não pode deixar de olhar o quanto que ele segue sendo reproduzido nos meios de comunicação. né? E o quanto que é, o Bolsonaro conseguiu trazer para dentro dele, seja com o Fábio Faria, ministro da das comunicações, seja com distribuição de verba publicitária, o quanto que ele conseguiu trazer uma parte significativa dos canais de rádio e televisão para dentro dele, para o discurso dele, né? não só para a reprodução da desinformação, mas para defesa de, todo, de todas as políticas que o governo Bolsonaro está tá implementando. Então, é, a gente não pode, é, de maneira nenhuma, achar que o nosso problema se restringe à internet, eu acho que a gente precisa seguir enfrentando essa agenda da rádio difusão e os espaços é, que a gente negligenciou é, é, no, quando a gente teve chance de transformar essas questões dentro do, é, da radiodifusão brasileira, mas que hoje seguem trazendo consequências bastante sérias para o tipo de enfrentamento que a, gente quer, que a gente quer conduzir, que precisamos conduzir se quisermos construir uma comunicação diferente para o Brasil. É isso, obrigada, desculpa o tempo. Eu que agradeço, a gente que agradece, Bia. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Vamos dar sequência, então, a, a essa primeira mesa do nosso seminário de hoje, o nosso querido João Brandt. João, é com você, querido. Bom dia, obrigado, Guilhão. É, queria cumprimentar a Zequinha e a Bia, é, minhas companheiras aqui de mesa, todos os. Maria Alice, Beth, Jonas, demais companheiros do, do NAP, Bruno, eh, e Alberto Cantalice, que é responsável pela área de comunicação na FPA. Eu acho que, a, a, como sempre, a tarefa de falar em terceiro é facilitada pelas falas anteriores, me permite, talvez, propor um olhar eh, sistêmico combinando a fala da Zequinha, a fala da Bia, e acho que um, alguns elementos que eh, faltam iluminar aqui, que tem a ver com justamente com esse debate de ambiente, um novo ambiente informacional criado a partir de 2010 é, na internet. Desculpem, tem uma campainha tocando já há um tempo, eu achei que fosse do computador da Bia, mas eu não sei. É, ela vem, ela aparece é para vocês também? Não. Eu não estou ouvindo, não. Então, é alguma, é alguma coisa do meu computador que desconfigurou aqui, mas enfim. É... Você está ouvindo vozes. Estou ouvindo vozes. Eu, então, eu queria falar, de, uma, de certa maneira, pensando justamente na tarefa que a gente tem no NAP, de uh, atualizar o plano de, de reconstrução e transformação do Brasil uh, e, e tentando atualizar um, um olhar de conjunto para essas discussões de liberdade de expressão e de imprensa. E aí eu acho que uh, as falas da Bia e da, uh, Zez, e da Zequinha já apontam numa direção que parte de uma dimensão mais ampla de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e eu queria poder é, tocar em como que isso está se realizando, quais são os, os, como é que o ambiente informacional que eu acho que tem um marco a partir de 2010, ele modificou esses é, esses desafios. Bom, eu falo de 2010 porque eu acho que até a gente, se a gente for olhar o período recente uh, de de mudanças no cenário da comunicação nós vamos entender que até 1900, a década de 90, de 2000, nós tínhamos uma prevalência da mídia tradicional e do jornalismo profissional, onde o pluralismo e a diversidade eram questões, acho que não resolvidas, mas elas estavam marcadas em alguns países de democracias consolidadas por uma regulação democrática, e a questão da confiabilidade não existia como um problema grande, vamos dizer assim, existia Existiam questões, existiam momentos, mas a gente não tinha um ambiente tão, vou chamar de poluído, como a gente tem hoje. É, e isso se deve a um conjunto de fatores, eu acho que a gente precisa entender o que, que aconteceu aí para que isso fosse transformado. É, não quero ficar fazendo apologia ao passado, e acho que os problemas do passado é, também, assim, não nos interessa ficar disputando a leitura de, meio, de copos meios vazios e copos meio cheios, mas acho que a gente precisa sempre olhar para a parte meio vazia, quando a gente está buscando superar determinados problemas e ampliar o direito à liberdade de expressão. Bom, o que acontece na década de 2000 para 2010 é um crescimento da, do uso da internet, a internet amplia fontes, ela amplia o acesso do conjunto da população a ele, mas uh, não, sem uma mediação de redes sociais e plataformas. Né? A gente tinha naquela década então, mais pluralismo e mais diversidade causado pela entrada de blogs de outras fontes, é, num, num, talvez num, num, num momento onde essas questões se misturaram de maneira mais equilibrada. Depois, o que acontece a partir de 2010? Nós temos alguns uh, fatores relevantes. Primeiro, as redes sociais começam a ganhar uh, prevalência no uso. Isso tem a ver com a popularização dos smartphones, isso tem a ver com a própria lógica de que o conteúdo muito espalhado exigia ou, ou favorecia uma lógica de uma curadoria organizada e os próprios usuários foram buscando isso, e isso passa a ser associado na década de 2010 a um sistema mais agressivo de uso dos dados pessoais dos usuários para a monetização das plataformas no mercado de dois lados. E isso está também relacionado a uma fragmentação ou uma personalização do, das entregas que essas plataformas passam a fazer. Então em, 2000, em novembro de 2009, que o Google passa a oferecer um conteúdo personalizado para cada busca, em vez de te oferecer o mesmo resultado, se você clica, é, sei lá, guilhão Fundação Perseu Abramo é, 2000, o resultado que a gente teria era o mesmo, a partir de novembro de 2009 passa a ser um resultado uh, personalizado de acordo com suas seu histórico de buscas. E esse marco tem alguns pesquisadores que usam, porque ele também significa uma mudança na política do Facebook, é uma, você tem no final da, da década de 2000, e, na década de 2000, essas mudanças estruturais, do ponto de vista da arquitetura das ferramentas, que vão gerar uma mudança muito significativa, que a gente ta, passa a colher os frutos, alguns deles bem podres, é, a partir de 2014, é, 2014, 2015. Eu diria, alguns deles bem podres, só para não... Eu não quero, de novo, uh, reforçar o lado só meio vazio. Acho que a gente tem uma ampliação... Da circulação de discursos a um aumento da, da, da é, do alcance de determinados discursos uh, do conjunto da sociedade por conta desse novo arranjo, mas há também uma série de incentivos passa a haver uma série de incentivos sistêmicos a um debate mais fragmentado, mais opaco e com menos recursos voltados à produção uh, de jornalismo uh, e que eu acho que aí temos problemas realmente sistêmicos a enfrentar. Bom é o resultado, então, disso, dessas mudanças, é que eu quero analisar aqui com calma, mas só para a gente pegar uma, um, um, o que é o cenário hoje, o, aquela pesquisa do Instituto Reuters da Universidade de Oxford mostra que em 2020 foi o primeiro ano em que a, o acesso às notícias nas redes sociais ultrapassou o acesso às notícias em televisão, é, ou seja a gente tem as redes sociais, não só a internet no ambiente digital, as redes sociais transformou na principal fonte de notícias no Brasil e em vários países. E, se a gente olhar mais de perto quais redes sociais são essas, nós vamos enxergar no Brasil é, Facebook, WhatsApp, é, YouTube, principalmente. Uh, WhatsApp, em segundo lugar, no nosso sentido de acesso a notícias, portanto, uma lógica é, de uh, acesso a notícias completamente peneirada não por um sentido uh, que o jornalismo profissional mal ou bem garantia, de, é, de uma certa é, é, curadoria sobre o conjunto dos assuntos de interesse da sociedade, mas por, por interesses pessoais e por recomendações é, e endossos sociais. Então, essa lógica de que você acessa aquilo que fazem chegar a você e fazem chegar a você aquilo que as pessoas têm interesse, seja por é, é, um interesse político mais direto seja por aquilo que as, que, que as afeta inclusive emocionalmente né então nós estamos falando de questões parece muito abstrato mas a gente sabe que são questões concretas modificaram o que é a dieta de mídia se a gente puder chamar assim do brasileiro da brasileira é, e passam a, a ressignificar a organização da esfera pública no país é... Uma das consequências, então, assim, talvez a consequência maior disso é justamente uma esfera pública mais fragmentada, mais opaca, se a gente pegar os grupos fechados de Facebook, que tem um papel importante, hoje decrescente, mas tiveram um papel muito significativo na última década, e grupos de WhatsApp, Telegram, etc., nós temos uma opacidade como marca e mais centralizada do ponto de vista das regras de, de eh, organização desse ambiente informacional. Então, nós temos uma hiperconcentração na mão de poucas empresas, especialmente do grupo do Facebook, que controla Facebook, Instagram eh, e WhatsApp, mas também o Google, eh, especialmente com o YouTube Twitter com uma posição um pouco mais, mais abaixo aí e, como eu estava falando, com menos recursos voltados à produção de notícias. Ou seja, você passa a ter uma drenagem dos recursos que antes eram aplicados diretamente na produção jornalística. Esses recursos não só não ficam no Brasil, são abduzidos diretamente para o exterior, como eles alimentam muito pouco a produção de notícias, e aí, pensando tanto no hard news, no jornalismo investigativo ou nos pequenos jornais locais, como estava destacando a Zequinha, né? Essa, esses recursos eles são absorvidos pelas grandes empresas com algum nível de retorno desses recursos, no caso do YouTube, mais pequeno, eh, e nenhum nível no caso do, do Facebook. É, uma das consequências disso é que a gente passa a ter uma, a lógica do acesso à informação uh, violada, e aqui eu queria fazer uma observação. Quer dizer, a liberdade de expressão ela tem uma dimensão individual, voltada, no fundo, à proteção do discurso de cada um dos cidadãos, mas ela tem uma dimensão coletiva e difusa é, que tem a ver com a ideia de que o, o conjunto da sociedade se beneficia da liberdade, das liberdades de expressões individuais e de que é só a liberdade de expressão entendida como um direito coletivo que sustenta a lógica do acesso à informação pública. Desculpa, do acesso à informação. E aqui eu estou pensando no acesso à informação... Uh, nos termos que foi se consolidando de leituras do direito da Declaração Universal de Direitos Humanos e da, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como acesso à informação confiável, plural, diversa, e, portanto, é, é, isso é parte do direito à liberdade de expressão, é direito constituinte do cidadão. Qual é o nosso problema? Hoje há muito pouco uh, esforço e, e holofote voltado para entender o nível de, de violação que está sendo feita a esse acesso à informação. Acho que a Zequinha falou super bem da, de como o jornalismo está sofrendo isso e as tentativas, o jornalismo é, é, e a liberdade de imprensa, de certa maneira, elas são é, um dos, uma das garantias da liberdade é, de expressão nesse sentido coletivo e, do, da liberdade, portanto, da liberdade de opinião e de acesso à informação. Mas nós temos um problema é, que vai além, porque eu acho que nós passamos a ter uma problemas de conflito entre liberdade de expressão no sentido individual e a liberdade de expressão no sentido coletivo difuso. Ou seja, tem horas em que, se a gente for analisar os casos que a gente está enxergando todo dia nas redes sociais, é, e, e se a gente for analisar ah, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, etc., nós vamos ver uma, um direito à é, liberdade de expressão no sentido individual conflitando com o direito a um acesso à informação confiável do cidadão, além de conflitar com outras questões e outros direitos humanos. É, de, na hora que a gente lida com a questão do discurso de ódio, né, da dignidade da pessoa humana e é, de uma série de outros direitos aí envolvidos. Então, nós precisamos resgatar e afirmar uma concepção integral de liberdade de expressão. Ela é fundamental para manter é, a integridade da esfera pública, que é um pilar da democracia. Sem isso, é, nós vamos acabar desorganizando, inclusive, o nosso, o que é o conjunto de de reivindicações que a gente faz. É, acho que uh, eu queria trabalhar em duas linhas, entendendo quais são os incentivos hoje a um cenário de desorganização desse acesso à informação. Eu acho que o sintoma, antes de falar dos incentivos, eu queria falar do sintoma. O sintoma maior é essa, é, é, esse, essa vasta distribuição de conteúdo de desinformação, de conteúdo desinformativo, de fake news, ou de conteúdo, é, vamos dizer assim, não quero falar só de fake news, mas da desinformação no sentido um pouco mais amplo, que a gente enxergue que é um problema de verdade. Acho que a Bia deu alguns exemplos aí importantes, né? Em relacionados à pandemia, a gente pode falar de outros exemplos relacionados à integridade eleitoral. Acho que o que a gente assistiu em 2018 é muito grave, é, na questão do discurso de ódio contra grupos vulneráveis, e nessas disputas que Zequim e Bia citaram, que são disputas políticas e sociais em relação a temas socioambientais, direitos humanos. É, questões morais, em que a desinformação se torna um instrumento de uma guerra é, mais ampla, de, correlacionada com as questões políticas e sociais. Bom, se esse é o, o sintoma, acho que nós temos que entender o que que isso tá, por que, que isso está acontecendo. Então, em parte, há um, um ambiente político em que o próprio presidente da República e seu gabinete de ódio se engajam nesse, é, nesse esforço e passam a promover... Desinformação como um instrumento de uma guerra política. Então, é, acho que esse fator ele precisa ser entendido. Ele não é um. Nesse caso, é, a gente precisa entender como é que isso é retroalimentado ou sustentado por incentivos sistêmicos que tem a ver com o funcionamento das plataformas. E aqui eu entro na parte que eu acho que é mais é, relevante para a gente entender do ponto de vista de agenda política, inclusive. Então, bom, eu estava falando de, de como que as plataformas. Elas, passam, elas guiam não por um critérios de, de, de uma esfera pública democrática e plural, mas por uma lógica de endosso pessoal e social. Né? Aí você tem toda a lógica dos filtros bolha, das câmeras de eco, de como que a gente vai ficando cada um nas suas bolhas, tendo pouco acesso ao contraditório. É, acho que isso tem a ver com uma lógica de como é que as notícias circulam. Né? A, a gente passa a ter uma, um esvaziamento da credibilidade da fonte como uma referência e você entra no fórum de curitiba.net ou no jornal livre.com como se fosse a mesma coisa, você, eu digo, um usuário comum da internet. Né? Então, isso tem a ver também com a própria lógica de circulação da informação, que não dá tanto peso à credibilidade das fontes. Você tem uma lógica de um incentivo direto à performance, é um discurso inflamatório nas redes, porque isso premia é, gera engajamento, então em vez, o discurso que eu fizer, que seja de ponderação ou de organização de uma série de pontos de vista, vai ter provavelmente pouco engajamento, se eu fizer um discurso mais inflamatório, eu tenho mais curtidas, mais é, é, compartilhamentos, mais encaminhamentos, e isso, portanto, passa a moldar como um, um, um discurso de, de é, digamos, como um incentivo sistêmico à desinformação. Se a gente olhar para as redes fechadas, como o WhatsApp, aí a gente vai ver que isso ainda é mais grave, porque, uh, além de tudo, elas conseguem atingir um nível de viralização muito alto uh, sem que, contudo, haja uh, qualquer mecanismo de acompanhamento de responsabilização moral e legal dos autores ou dos responsáveis por, aquelas, por aquele conteúdo circular. Né? Então, a gente é, se você pegar todas aquelas, por exemplo, fake news sobre... Uh, que o Haddad sofreu no processo eleitoral de 2018 em relação ao kit gay, você não tem como, por mecanismos diretos, entender quem foi responsável por viralização daquele conteúdo, você não tem como responsabilizar moral e legalmente as pessoas que trabalham, enfim, o fake news a partir dessa ordem ou desse objetivo político. Então, só que ao mesmo tempo, e aqui eu quero, vou pular um pouco para a última parte da apresentação aqui, é... nós não temos... A discussão sobre saídas para esse cenário é uma discussão muito difícil. E ela é difícil principalmente porque uh, o debate sobre moderação de conteúdos é um debate que ele, o tempo inteiro tem que equilibrar essa dimensão da liberdade de expressão individual e da proteção ao acesso à informação confiável e outros direitos como proteção de dados, privacidade, etc eu faço uma nota de, de rodapé aqui, quer dizer, essa discussão sobre como lidar com o WhatsApp do ponto de vista legal, a gente mesmo não conseguiu chegar num acordo entre nós na discussão sobre o PL 2630, o que significa que eu acho que o consenso é não temos soluções maduras, isso é indiscutível. É, o como a gente precisa amadurecer as, as soluções e, e, e o quanto isso depende ou não de nós ou de um contexto maior, aí acho que está é, para ser conversado, mas o que a gente não pode deixar do meu ponto de vista de fazer é de discutir, de buscar soluções e de buscar caminhos. Eu vou é, é, ir para uma última parte, que eu acho que tem a ver com o seguinte. Há um esforço hoje global de é, discutir regulação sobre moderação de conteúdos. Os Estados Unidos discutem a mudança na seção 230 do que eles chamam de Communication Decency Act, que é, são as regras de moderação de conteúdos é, deles. É, essas mudanças, tanto democratas quanto republicanos, são a favor de mudanças, os democratas estão dizendo as redes sociais precisam retirar mais conteúdo, e os republicanos estão dizendo as redes sociais precisam não retirar conteúdo e precisam manter a liberdade de, de expressão do usuário é, comum sem ficar atribuindo, dizendo que está retirando conteúdo por fake news. De toda forma, eles estão ali disputando, tem 10 ou 12 projetos de lei no Congresso americano sobre isso hoje. A Europa colocou em discussão em 15 de dezembro o Digital Services Act, que é uma proposta de é, regulação ampla é, do funcionamento e do, do processo de moderação de conteúdo das redes sociais. Eles colocam ali uma série de obrigações em relação à transparência, em relação a, a, a, devido, a garantir um devido processo, direito de apelo, é, uma série de outras medidas. Qual que é o problema dessas questões? O que nos colocam, eu acho, um problema é, é, muito grande no colo. A gente poderia dar o exemplo do Reino Unido também, com online harm's act, é, é, um online white paper que é super interessante e que vale mergulhar quem tiver interesse. Mas em todos os casos, nós estamos numa disputa ou, ou num mato sem cachorro. A solução, por exemplo, que a Europa dá para a questão da moderação de conteúdo é, é as empresas precisam moderar conteúdo que seja... É, retirar qualquer conteúdo que elas saibam que seja ilegal e eles... O saber que é ilegal não é uma ordem judicial necessariamente. É, se eu mandar uma, um negócio dizendo que a informação é. é enfim, que, é o, que alguma coisa que o Guilhom publicou é ilegal, eles passam a ser corresponsáveis por aquilo que o Guilhom publicou. Então, temos um problema. Existe um super incentivo à retirada de conteúdo. É, estamos colocando na mão das plataformas o julgamento sobre o que é legal e ilegal e sobre o que é danoso, o que é prejudicial, ou seja, aquilo que não é ilegal necessariamente, mas que é problemático por conta do, de, de problemas de desinformação. Então, eu diria, eu encerro tentando trazer o seguinte problema para nossa mesa. Se a gente, nós vamos ter que enfrentar esse problema sobre uma regulação para moderação de conteúdos. Eu acho que deveríamos fazê-lo a partir da lógica de parâmetros públicos é, para moderação de conteúdo e parâmetros, inclusive, em relação a questões que, que hoje estão distribuídas em jurisprudências nacionais e internacionais em relação aos diversos temas possam ser uh, trabalhados a partir de parâmetros públicos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho, eu, de, eu brinquei dizendo do exemplo dos democratas republicanos, né? os democratas dizendo, é, vocês estão sendo lenientes com conteúdo que deveria ser retirado, e os republicanos dizendo, vocês estão sendo muito duros é, e retirando contas e conteúdos que não deveriam ser retirados. Eu acho que os dois têm razão. Eu acho que os dois, tipo, fazendo um pouquinho de... de é, seguindo um pouco na brincadeira, é claro que há interesses específicos envolvidos, mas eu acho que, no caso das plataformas, há tanto erro por excesso de, de retirada de conteúdos, e, e aí a gente vê, inclusive, o caso, por exemplo, que o Intervoz ganhou na justiça contra o YouTube em relação à propriedade intelectual, que é um caso relevante, e daria para dar milhões de outros exemplos. Mas há também o outro lado, que é, é um problema muito sério de desinformação acontecendo e a ausência de parâmetros razoáveis de moderação. Então, hoje eu estava vendo o Felipe Neto é, questionando que o Twitter, eh, por exemplo, tem sido super. O Twitter Brasil tem sido super leniente com o um discurso de ódio e um discurso de desinformação, eh, e na prática sustentando isso numa lógica de liberdade de expressão. Quando a gente sabe que, aqui é um caso típico, se você usa a liberdade de expressão para desinformar a sociedade, você está afetando o acesso à informação pública. Qual que é o problema hoje? Nós estamos. Ninguém, assim, mesmo as propostas que estão na mesa, eu diria com exceção do, da proposta do Reino Unido, que tem para alguns parâmetros públicos interessantes, mas mesmo ali, é, todo o foco é jogar o problema para a mão das plataformas. Então, é, coloca as plataformas como um ambiente de, que criam as regras, que aplicam as regras, que, aplicam a, a, que julgam o, o cumprimento das regras, que julgam a segunda instância do cumprimento das regras e que, na prática, é, é, estabelecem a sanção ou a punição para quem viola as suas regras. Então, é um nível de poder absoluto que acho que não nos interessa e que a gente deveria buscar caminhos alternativos. É isso. Obrigado. Deixa eu... Obrigado, João. Galera, é, pelo que a gente combinou, é, nós agora abriríamos para cinco intervenções, perguntas, críticas, enfim... É, muito pontuais, de três minutos, no máximo quatro cada uma, e voltaríamos para a mesa dos três debatedores, dos três palestrantes. É, eu, como eu não consigo ver a tela como um todo, estou sugerindo aqui que as pessoas interessadas façam a sua inscrição aqui pelo chat. Facilita bastante para o moderador para identificar quem se inscreveu, ordem de inscrição, etc. Por enquanto, apesar de eu ter avisado no início da fala do João, ninguém se inscreveu especificamente para as intervenções. Então, faço aqui uma provocação geral. Já somos 47 participando ao vivo aqui do, dessa primeira mesa do seminário. Sintam-se à vontade para fazer intervenções ou perguntas, tanto de caráter mais geral, que poderia ser respondida por qualquer um dos três debatedores, como se preferirem fazer alguma intervenção ou pergunta mais dirigida a um dos três debatedores, também vale, ok? É, não vamos demorar muito a, a se inscrever. fala Jonas. Jonas, posso fazer uma? Sim, faz favor. Não, é, eu acho. Primeiro peço desculpa, né, porque eu tô, tô ajudando aqui na organização, deveria segurar um pouco, mas acho que é fundamental, por mais que a gente tenha um, uma conjuntura em que o PL 2630 tenha sido meio que suspenso, né, para não dizer enterrado no Congresso, é, como disse o João, a gente teve dificuldades de formulação entre nós. Então, queria, muito rapidamente, dentro dessa rodada, que João, Bia e Zequinha pudessem retomar um pouco das polêmicas desse projeto, porque essas polêmicas certamente vão aparecer em outros projetos de lei, inclusive como é, a nova LSN, aí, que retomou a questão da criminalização, né, da difusão de, de notícias falsas. Então, no fundo, o que nós estamos falando é de regulação de conteúdo online, regulação de conteúdo, sobretudo, em plataformas. Então, aquelas polêmicas vão nos ajudar a entender e a fazer o debate de projetos que vão seguir sendo apresentados. Então, se eles pudessem retomar um pouco isso, acho que é fundamental para que a gente possa aprofundar. Óbvio que a gente não vai aprofundar aqui, mas para que a gente tenha isso como uma agenda de debates daqui para frente. Valeu, Jonas. Jonas. Está é, escrito Jonas Luz é, é outro Jonas, não é isso? Tem alguém chamado Jonas Luz Que se inscreveu Ou era, era o mesmo Jonas? Não, são dois Jonas Eu, pelo que O Jonas Valente não é o Jonas Luz, certo? Não Então Jonas Luz seria você, querido me ouvem? Sim. Sim, querido, pode falar. Pronto. Eu não tenho a minha pergunta não é direcionada nem a um dos três, mas diria aos três, não né? é? Porque já tem é, intelectuais, escritores que falam no, no na pós-verdade, não é? E aí essa pós-verdade com certeza ligada a essa questão da é, da informação que circula via é, a internet, todas as plataformas. E isto supera, como já foi mostrado aqui é, pelo João, é, que essa preferência, ou há uma preferência pelas as mídias sociais. Né? Dentro dessa pós-verdade, a gente entra nesta nesse contexto de crise, que é, seja no âmbito sanitário, seja no âmbito político ou econômico. E aqui, no âmbito político, destaco essa questão da, da pós-verdade, principalmente quando se trata das relações, seja entre gov governos, seja entre aqueles que querem chegar ao governo. Então, diante disso, a gente, claro, se pergunta primeiro, assim, no senso comum, em quem acreditar. É na, é na mídia oficial? É na, na, na, nas informações que circulam via internet, é, em sites, em blogs, em, é, em outros meios? Ou é numa comunicação mais alternativa? Então, que tem um viés, digamos, mais popular, revolucionário. E aí dentro dessa pergunta, eu diria, o jornalismo dentro desse contexto que está também em crise, não é? No sentido da é, de da credibilidade. Então, como a gente que caminhos nós podemos visualizar para este para acontecer uma superação ou uma valorização é, desta, é, não só da profissão, mas desse, desta classe que, é, que se torna tão importante para toda a humanidade, e aqui me restringe ao povo brasileiro, é, principalmente agora, quando a gente percebe nesse tempo de pandemia, não é? Então, como a gente poder, que caminhos a gente tem, ou a gente visualiza, para superar esta crise da informação na pós-verdade? Obrigado, Jonas. Terceiro inscrito é o Pedro Vilela, do FNDC. Cadê você, Pedro? Está com você a palavra. Oi, Guilhom. Bom dia, me ouve? Sim. É... Bom, bom dia, Guilhom, bom dia... Um abraço aí para a Bia, para a Zequinha, para o João, para os demais companheiros aí. Queria agradecer aí pela, pelo debate muito legal. Eu queria, na verdade, falar dialogar com, com, com o João. Ele, ele termina dizendo problematizando essa, essa questão de você ter... É, quer dizer, você tem o problema sobre a mesa, você tem um consenso que talvez seja a ideia de que é preciso algum tipo de regulação de moderação de conteúdo das plataformas mas que ainda não se amadureceu em direção a uma solução que seria restauradora ou pelo menos que se desse desse desse problema que que a gente enfrenta eu queria na verdade que, que ele pudesse comentar um pouco é, quer dizer sobre o que, que que caminhos né que são impossíveis para a gente poder enfrentar adequadamente esse problema endereçá-lo melhor ele citou a questão da, da legislação britânica que que ainda que não seja o ideal ela ela aponta alguns princípios, talvez caminhos é, referenciais, alguns parâmetros, mas eu queria entender quem, né, por quem está fazendo esse tipo de discussão, quais são os caminhos possíveis para onde deve ser endereçado um processo de regulação é, que nos interessaria do ponto de vista da, de, de restaurar essa essa esfera pública com maior qualidade. Acho que era isso. Um abraço para vocês aí, gente. Valeu, Pedro, obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, Paulo Mota, está por aí? Paulo Mota, acho que é Salvador. Está por aí, Paulo? Você se inscreveu? Está dizendo que não se inscreveu, Guilherme. Não se inscreveu, ok. Então, é a Débora. Débora. Débora, eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Débora está por aí. Olha, se, se a Débora não aparecer, vou passar para a Rosa Gonçalves. Gente, eu travei aqui, mas voltou? Sim. Que ótimo. Na hora de falar, o trem trava aqui. É? São, são os ofícios. Então, é, primeiro, bom dia, muito bom ouvir vocês todos aqui. Queria perguntar, perguntar uma coisa para os debatedores aí, e meio já fazendo uma afirmação, né? Os partidos de esquerda, as organizações de esquerda, elas têm um papel educador na sociedade, né? É, ao meu ponto, do meu ponto de vista, assim, acho que do nosso ponto de vista. E eu não sei se sobre essa temática a gente está conseguindo... Dialogar com a sociedade mesmo, sabe? É, eu vejo que, que nem entre, até entre nós é confuso, né? Assim, a gente não tem muito acordo, é uma confusão diária aí nos grupos e nos debates mais públicos. É, e eu queria perguntar para vocês, deixar uma pergunta mesmo assim, como vocês acham que a gente pode educar a população tanto para esse debate sobre, sobre acesso à informação, mesmo democrática, quanto o uso das redes sociais é, sem cometer crimes sem espalhar fake news, principalmente sobre o uso das redes sociais. Vocês acham que esse papel educador passa hoje pelo Congresso, é, pelas nossas bancadas de esquerda? assim Por onde passaria é, esse papel de, de, de diálogo mesmo com a sociedade? Valeu, Débora, obrigado. Rosa está por aí? Ela levantou a mãozinha aqui na. Olá, bom dia. Estão ouvindo? Estão, me... Estão ouvindo? Sim, querida, Estão... estamos vendo, ouvindo Estão... bem. Pronto. Então, bom dia a todos. Muito bom esse seminário. Bastante propício para o mundo que nós estamos esse ano. Né? Mas, assim, não adianta a gente chorar o leite derramado, né? como se fala aqui no nosso linguajar nordestino, mas nós tivemos esses né, anos aí, a esquerda no poder, e a gente perdeu a chance de vários avanços, né, como a questão mesmo da regulamentação da vida, é, da mídia, né, a declaração dos meios de comunicação e a auto de financiamento, principalmente para os nossos meios de comunicação comunitária, como é o caso das comunitária, que a gente vai pensando diante da falta de condição da gente está fazendo esse um trabalho fundamental para a sociedade. Porque a rádio comunitária hoje, é, nesse tempo de pandemia, sem financiamento público, onde está uma crise, também, que abria de todos os apoiadores, que são aqueles que... É, tem um fluxo econômico no município, da qual a maioria deles deixaram de é, apoiar por conta da crise que eles estão vivenciando. Pois bem, então, é, nós estamos sendo, apesar de tudo isso, dessa falta de financiamento, nós estamos sendo o porta-voz das comunidades, porque somos nós que levamos todos os dias é, da hora que acordamos até a hora de dormir, as informações, não só de dados alarmantes do crescimento da pandemia, mas tudo aquilo que realmente a comunidade precisa de dar voz e vez às as comunidades, para o nosso povo, para a sociedade, enfim. E aí, é, só colocando também, é, como né, dentro desse projeto, como é que a gente pode avançar né, nessa linha da intervenção nesse né, projeto de lei, de que forma pode se unir todos os setores né, da esquerda na linha da comunicação, fazer essa pressão para ver de como a gente está é, lutando por esse financiamento público, né, para quem garanta essa comunicação. É, por outro lado, a gente tem percebido o avanço né, das redes sociais, no sentido, com permitem que, através da internet, a gente está levando até os confins das comunidades que têm acesso à internet é, a informação. Né? Temos utilizado muitos trabalhos através do WhatsApp é, essa comunicação, informação verdadeira, da qual nós estamos todos os dias com essa transmissão. Mas a gente percebe esse avanço quando... É, já conseguimos conquistas no Congresso, né, no caso o vários várias lutas da classe na linha da educação por conta da pressão que a gente utiliza esse meio de comunicação. Então, é, não sei se é pergunta mas seria assim, como fortalecer né, cada vez mais esse acesso a, a essas plataformas para que a gente possa realmente utilizá-las nesse momento e não agora, mas que a gente precisar para avançar nas nossas lutas, nas nossas conquistas. Então, era isso. Não sei se é bem pergunta, mas alguns né, questionamentos assim, para que a gente possa ter esse olhar. Muito obrigada e um abraço a todos. A gente que agradece, Rosa. Obrigado pela pergunta, pela intervenção. A última nessa sequência agora é a Alana. Aí depois a gente devolve a fala para a mesa dos três debatedores. Alana, por favor, é você. Bom, bom, bom dia a todos. É, é, é, uma, é um ponto rápido que eu gostaria só de deixar para reflexão e, e, e perguntar que assim ponderar, né? Na verdade, é, eu, eu não vou ligar meu vídeo aqui, porque eu não estou muito bem apresentável aqui, tá? <risos> e aí por isso eu vou falar sem o vídeo aqui. Mas é... É, eu, eu queria só pensar e deixar para reflexão se a gente está nesse momento de terraplanismo, de discussão de conceitos tão básicos para a sociedade, por exemplo, se não, é possi se não é possível, se não é necessário a gente retomar a discussão sobre o papel é, é, e, e, e o código de ética da imprensa, do papel que, e, e, e dos profissionais de comunicação, porque eu acho que isso falta, existe uma... Agora, com influencers, blogueiros, é, é, todos eles se posicionando até politicamente, é, eu acho que falta a, a sociedade discutir, e aí eu vejo isso por familiares aqui com os quais eu converso, é, é, um entendimento maior do que é o papel da imprensa é, e, e da, do levar de fatos verídicos, de, de se discutir a base é, e aí é falar do óbvio, mas nós precisamos falar mais do óbvio, porque a gente está discutindo e está vendo aí uma, uma proliferação de fake news, onde, onde eles, eles desconstroem justamente a base. Então, era só para deixar para reflexão isso, se, se, esses, se movimentos sindicais, se grupos de discussão, de comunicação, não precisariam estar aí falando um pouco mais para a sociedade? Alguém perguntou como é que a gente pode se conectar com a sociedade, se o conectar com a sociedade não seria justamente falar um pouco do óbvio, do papel do, que, do comunicador, do papel da imprensa? E aí eu deixo para reflexão e discussão aí da mesa. Obrigado, Alana. Gente, vamos voltar para as considerações finais dessa primeira mesa do nosso seminário. Eu vou sugerir que a gente siga a ordem inicial das exposições com a palavra nossa querida Zequinha Maria José Braga, presidente da FENAGE, por favor. Bom, são bastante questões, algumas muito específicas, mas outras bastante gerais, e eu vou tentar dar um apanhado de todas as questões, se ficar alguma coisa fora, a pessoa que fez pode reclamar. Bom, o Jonas trata do PL 2630. Ora, as polêmicas do PL 2630 são as polêmicas que estão colocadas para todos nós, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. É como garantir uma moderação de conteúdos, ou seja, como garantir uma regulação mínima para essa difusão de conteúdos por meio é, das redes sociais, e, ao mesmo tempo, não, não restringir as liberdades individuais e coletivas. Isso não é uma questão simples. O ser humano, ele anseia pela liberdade total, mas nós sabemos que a liberdade é pactuada, nós temos contratos sociais, e nós temos que fazer o amplo debate chegar ao que entendermos o que é, Aceitável para o conjunto da sociedade brasileira. O PL 2630 trouxe ainda um jabutim botido, né? E era é, por meio das, das empresas de comunicação e de agências de publicidade, tentou-se incluir ali a questão da remuneração do conteúdo jornalístico, e sobre isso, nós, Federação Nacional dos Jornalistas, nos posicionamos. É absolutamente contrário, porque entendíamos que não era ali onde estava se discutindo é, a criminalização da difusão das das informações inverídicas, falsas e ou fraudulentas, e entendíamos que o debate sobre direito autoral, remuneração é, de conteúdo utilizado pelas grandes plataformas é necessário, mas não poderia ser ali no 2630. Outro Jonas fala da pós-verdade. E aí eu queria colocar uma posição que é bastante, é bastante pessoal, não diria que seja uma posição da Federação Nacional do Jornalismo. Eu, particularmente, creio que nós pecamos por valorizarmos demais um relativismo, inclusive do conhecimento. Na ânsia de sermos muito libertários, na ânsia de sermos absolutamente é, abertos a todo e qualquer é, pensamento, tipo de conhecimento, etc., a gente acabou aceitando um relativismo que é prejudicial e voltamos a discutir em pleno século XXI se a terra é plana ou se é redonda com achatado nas bordas. Então, esse relativismo, a meu ver, ele contribui para os retrocessos civilizatórios que nós estamos vivenciando no Brasil e em diversos países do mundo. O próprio conceito de pós-verdade, é, colocando é, como é, absolutamente aceitável que não existem verdades factuais, ou que não existem verdades científicas, ou que não existem é, verdades comprovadamente é, observadas na natureza, nos fenômenos sociais, etc., etc., esse próprio conceito traz aí embutido uma, uma a, ameaça mesmo à construção é, coletiva do saber e à aplicação desse saber é, em benefício é, da sociedade. Então, é, eu diria que nós precisamos estarmos abertos a todo tipo de debate, de pensamento, mas que tem determinadas questões que nós precisamos de trazer à luz da evolução do conhecimento da humanidade aí nesses é, milhares de, de anos de, de sociedades Sim. complexas. Em relação ao jornalismo, é, é, é, claro que há uma crise de credibilidade, e essa crise de credibilidade ela nos aponta para determinados é, problemas que precisamos de resolver. Um deles, que eu já me referi na minha fala, é do próprio financiamento. Até hoje, a produção jornalística foi muitíssimo assentada é, na produção empresarial, financiada pela publicidade e com todas as implicações que isso tem. Por isso que a Federação Nacional dos Jornalistas, volta a dizer, quer investir muitíssimo no debate sobre financiamento público para produção jornalística. É, bom, o Pedro fez uma, uma questão direta para o, o, o Brant mas é claro que os caminhos possíveis são os, os debates muitíssimo aprofundados que nós temos que... É, além do consenso de que precisa de regulação, nós precisamos de chegar aos consensos do que é melhor nessa regulação e principalmente é, nesse é, modelo de moderação de conteúdos que nós é, queremos adotar para nós no Brasil. Precisamos de fazer o debate ponto a ponto, e claro, esse debate não pode ser apressado, às vezes, a gente fica com angústia, querendo que as coisas aconteçam muito rapidamente, mas é preciso um amadurecimento e, inclusive, a observação do que tem acontecido é, na realidade prática para a gente buscar caminhos é, que nos atendam como sociedade democrática, plural, diversa, que, que queremos ser. E, em relação à educação, é, educação para os meios, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação fala em educação para os meios desde a sua criação. E é claro que é importante, é, e é um debate que é sonegado no Brasil. É, os próprios meios de comunicação se recusam a fazer qualquer debate sobre a sua atividade. E isso é uma, um déficit histórico que existe no país e que nós precisamos de superar e esperamos que a gente supera. É como é, são é, os chamados temas transversais têm que estar presentes nas mais diversas é, esferas de debate público da sociedade. Nós entendemos que a comunicação e o jornalismo têm que estar presente aí como tema transversal é, em diversas é, fontes e formas de debate é, democrático. É, bom, a Rosa fala da questão do financiamento público e volta a dizer para nós, isso é muito importante, nós entendemos que é, vamos chegar a ter de fato é, diversidade e pluralidade é, na produção jornalística se nós de desvincularmos a produção jornalística dos cliques das plataformas e desvincularmos aí também ou pelo menos é, ter um outro caminho para além da do financiamento é, por meio da publicidade. E a Alana, é, bom, para nós, Alana, é, é super importante discutir o papel da comunicação e o papel do jornalismo. Para nós, da Federação Nacional de Jornalistas, é importante haver regulação, sim. Os meios de comunicação no Brasil praticamente não respondem a absolutamente nenhuma regulação. Então, no, ainda para a radiodifusão, precisamos de tratar da regulação, precisamos sim de tratar da ética e aí não só da ética do profissional, o profissional jornalista tem o seu código de ética, mas aplicado somente ao profissional, nós precisamos de discutir regulação e um código de ética para os veículos de comunicação também é, se submeterem a determinadas é, regras civilizatórias, e que nós chamamos aí de deontologia, de, de que é a ética aplicada a determinadas atividades é, do, do ser humano. Então, precisamos, sim, de fazer a discussão e precisamos de chegar a propostas consensuadas que atendam o nosso anseio de é, liberdade, mas absolutamente de responsabilidade de pensamento crítico, de avanços civilizatórios. Obrigado Zequinha. Então, na sequência, Bia Barbosa para as suas considerações finais, por volta de cinco minutos, por favor. Obrigada Guilhom. Vou tentar falar mais rápido para a gente não, não atrasar mais ainda a mesa, a mesa do a segunda mesa que já já devia ter começado, né? E acho que porque a Zequinha tratou bem de todas as questões, eu queria só complementar alguns aspectos. Acho que no PL é, 2630, além do, do ponto da moderação de conteúdo e, e da questão do financiamento, é, que apareceu ali, nem de maneira oficial ainda entrou na discussão, mas nem chegou a ser protocolizado de fato como texto do PL, é, acho que teve alguns aspectos importantes que, se não estavam gerando embate dentro do campo da esquerda, estavam gerando com outros setores, ainda com dificuldade da gente conseguir avançar na aprovação, por exemplo, é, nas obrigações de transparência para as próprias plataformas. Né? Tinha, um, tinha uma disputa muito grande delas ali, mobilizando os setores da direita e do centrão, é, para retirar do PL pontos que é, é, alguns setores, como a coalizão de direitos na rede, onde eu estava... É, por onde eu estava participando dessa discussão naquele momento, estavam é, defendendo, se tinha alguma coisa importante da gente garantir de aprovação naquele PL ali, era garantir mecanismos robustos e significativos de transparência das plataformas, justamente para que essa moderação de conteúdo, para que a gestão algorítmica, para que o uso dos dados, tudo isso que é feito é, nesse, né, por trás dessas redes, a gente possa ter condições de, de acompanhar isso de uma maneira minimamente mais transparente. Tinha uma disputa muito grande ali também sobre o uso de dados pessoais, porque um, um, um, um determinado campo no Congresso Nacional defendia que para você combater a desinformação, você tinha que identificar todos os usuários, todas as contas, tudo com documentos, com dados pessoais o tempo inteiro, e isso num contexto de um estado que... que... É, não precisamos voltar aqui na discussão do quão autoritário é o estado que a gente vive hoje, o quanto que isso significaria colocar em risco não só é, ativistas, defensores de direitos humanos, jornalistas, mas mais o usuário o, todos os usuários da rede ali que têm os seus dados sendo é, controlados de uma maneira ainda mais intensiva por essas por essas plataformas. O problema, é, me parece, e aí acho que vale é, pontuar que o PL 2630, ele parou a tramitação ali em novembro do ano passado, mas ele voltou a tramitar agora, e ele está tramitando com o um regime de prioridade, então nós vamos precisar voltar a enfrentar essa discussão é, rapidamente, ele já foi distribuído para a Comissão de Ciência e Tecnologia, para a Comissão de... de é... Constituição e Justiça, e para a terceira foi a Comissão de Finanças e Tributação. Então, e na Comissão de Ciência e Tecnologia, já tem a relatoria do deputado Paulo ganime do Novo do Rio de Janeiro, é, que, tá, é, que apresentou, e deve ser votado essa semana, o um requerimento de um grande seminário ali na comissão para retomar essas discussões no âmbito do Congresso. Então, é, o projeto não está parado, pelo contrário, a gente vai voltar a ter que fazer essa discussão. Enquanto ele ficou parado, o Jonas bem lembrou aqui, a gente teve no projeto de lei que revogou na Câmara na semana passada a Lei de Segurança Nacional, a gente teve a criação de um tipo penal de criminalização de distribuição de, de comunicação enganosa em massa por aplicativos de mensageria, com penas de prisão de mais de cinco anos. Então, é, o problema é que quando... É, eu acho que o, a esquerda, a oposição, a minoria, o, o campo progressista, ele só para para discutir essas questões quando está na bica de votar um projeto de lei. Aí todo mundo corre, vai debater, quer discutir, aí o projeto para, a gente para de discutir, a gente parou, a sociedade, o nosso campo parou de discutir esse tema no momento em que o projeto deu uma esfriada ali, porque a Câmara passou a se preocupar com a eleição da mesa diretora, trocou o presidente, saiu o Rodrigo Maia, entrou o Arthur Lira, e aí a gente achou que o projeto estava parado e o, e o tema também parou. Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão para dialogar até com a fala que a Débora trouxe no sentido da gente precisar fazer um debate mais sistemático sobre essas questões, é, porque se a gente for... É, Obrigada, Guilhão. Se a gente for, é, cada vez que entra um PL, que aparece uma coisa para ser votada, uhum. a gente for começar eu a discutir, contigo, isso, a discutir só nesses momentos, a gente, de fato, a gente não vai sair do lugar. Me parece que a gente precisa fazer de fato um grande debate é, é, é, no país sobre liberdade de expressão, sobre limites da liberdade de expressão, que não é um direito fundamental, absoluto, acima de todos os outros, o que que significa, como que ela se manifesta, o que que é, é, que, o que que é considerado violação de liberdade de expressão, o que, que não é para que a gente não tenha trampistas e bolsonaristas dizendo que estamos tecendo a liberdade de expressão de Daniel Silveira e companhia limitada. Então, é, Orlando colocou aqui no, no, no chat que será que... Se a gente não tivesse um conselho de comunicação, uma agência reguladora de comunicação, esse processo não poderia ser facilitado? Sem dúvida nenhuma. A gente não tem agora nem o conselho de comunicação social do Congresso Nacional empossado, que foi eleito é, há mais de um ano e, e, e ainda não pôde tomar posse. Então, nem para fazer essas reflexões no âmbito do parlamento a gente está conseguindo avançar. Lá no Comitê Gestor da Internet. É, é, que eu, eu participo como, né, ocupo uma das vagas da sociedade civil lá, a gente está tentando impulsionar esse debate para que o comitê gestor é, comece a puxar discussões sobre esse debate mais amplo de regulação de plataformas, independentemente de projetos de lei que estejam tramitando no Congresso Nacional, mas vocês imaginam o que significa tentar fazer isso num comitê multissetorial que tem quase a sua maioria de representantes do governo federal, que tudo que eles não querem é discutir é, se eles querem discutir regulação de plataformas, é nessa perspectiva que o João trouxe de aumentar absurdamente, né? é, acabar com qualquer restrição ao exercício da liberdade de expressão que as próprias plataformas possam estabelecer então acho que, que temos um desafio complexo pela frente mas me parece que a gente não vai conseguir superá-lo se a gente só fizer esse debate no momento de votar um projeto de lei ou às vésperas de um processo eleitoral quando a gente a começar a sofrer as consequências dessa falta de regulação acho que a gente tem né temos um percurso pela frente aí precisamos aproveitar esse tempo e agradeço muito o convite e parabenizar acho que isso que o, que o NAP está fazendo é exatamente provocar essa discussão fora desses momentos e, e, e reforçar a importância da gente levar essa discussão para mais, para mais lugares e, e para o conjunto dos partidos da esquerda, para o conjunto dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Muito obrigada. A gente que agradece, Bia. É, João, está com você a bola, considerações finais, cinco minutos, para a gente poder passar para a segunda mesa do nosso seminário. Tá, dado o adiantado da hora, eu vou focar na, na resposta ao Pedro e ao Jonas, eh, pedindo desculpas para quem eu não vou responder, mas enfim, dado o limite do tempo também. Então, eu acho que a questão sobre o PL 2630, que o Jonas coloca, eu queria tocar no ponto que talvez seja o que mais nos dividiu, que era a questão do artigo 10, né? sobre eh, como lidar com a rastreabilidade de metadados, de mensagens que viralizam no WhatsApp. Qual que era a ideia ali? Existia na proposta, eu ajudei na construção da proposta, inclusive, a intenção de você pegar e dizer, as mensagens que viralizarem, e viralizavam, entendi assim, mensagens que forem mais para mais de cinco grupos e atingissem mais de mil pessoas, é, elas passam a ter que ter os dados guardados por um certo período, de três meses ou seis, já não lembro, é, e isso, esse, os metadados da mensagem, isso viabilizaria, em teoria, a, a identificação a partir de uma cadeia reversa nos casos de mensagens que fossem consideradas ilícitas, e aí isso poderia ter, a partir de uma decisão judicial, poderia ter acesso a, a dados. O problema da proposta é que a proposta ela tem buracos, ela tem buracos sobre é, a questão de como é que fica a, a possibilidade de acesso a esses dados, como você precisa guardar, todos os dados de quem atingir mil pessoas, enquanto ele não atingir, naqueles 15 dias que a gente colocava, esses dados todos precisam ser guardados. Então, é, é, há riscos de vazamento ou de decisões judiciais darem acesso a um dado do que deveria ser uma comunicação interpessoal? Há riscos. É, como é que fica a questão? A gente, de fato, tem acesso à, à pessoa que teve a intenção, o dolo de, de viralizar aquele conteúdo, é, não é 100% garantido. Então, tinham imperfeições na proposta, porque, de fato, o problema é muito grande. É, e a preocupação maior, na verdade, da, do conjunto da sociedade civil que reclamou e que questionou essa questão era é, nós vamos gerar, tentando cobrir um, um, um santo, nós vamos descobrir o outro, nós vamos gerar um problema de acesso, à proteção de acesso a dados pessoais que não deveriam ser é, acessados mesmo com ordem judicial. Eu acho que a gente tem como... No fundo, essa questão ela me leva a dois, a dois debates que tem a ver com a resposta do Pedro. Primeiro, queremos fazer este debate neste momento e nessa conjuntura? Essa é uma questão, não está claro. Tinha gente que dizia que o problema não é tão grave assim para a gente ficar abrindo brechas e, e, e, e enfrentando uh, o problema com soluções completamente imperfeitas, como essa. Tem outras pessoas que diziam que o problema é muito grave e é melhor a gente correr o risco de ter algum nível de vamos assim, algum nível de risco do que é, simplesmente ficar completamente desguarnecido em relação aos instrumentos que a gente tem para é, responsabilização civil das, de, quem é, de quem dissemina fake news. Acho que a questão criminal eu deixaria à parte, porque eu acho que nenhum, nenhum campo da sociedade civil, quer dizer, tinha sim um campo da sociedade civil defendendo criminalização, é, mas pelo menos no campo mais da esquerda isso não estava posto, que tem todo um debate sobre se a criminalização ajuda ou não, tem sempre o risco do direito penal ser usado muito mais contra as partes mais fracas da sociedade, que é o que a gente vê acontecendo. Mas no caso da, dessa discussão sobre o WhatsApp, eu publiquei depois um artigo em novembro, é, defendendo uma solução que era, eu acho melhorada, que era dizendo o seguinte, é, nós precisamos obrigar as plataformas a oferecer um recurso técnico que faz com que uh, haja uma... O usuário diferencia o que é comunicação interpessoal, privada, e essa vai ser protegida, não tem quebra de criptografia em nenhum caso, etc. E o que é comunicação pública. Ou seja, se eu, como usuário, passo a ter um instrumento de dizer essa mensagem que eu estou enviando para frente para o guilhão ela é, pode ou não ser viralizada, eu passo a dizer o seguinte, se eu disse que ela pode ser viralizada, eu estou aceitando que ela se torne pública, ela seja tratada com os paradigmas da comunicação de massa. Se eu estou dizendo que não, que ela é uma comunicação interpessoal, ela se restringe àquele, àquele grupo que eu mandei ou aquela pessoa que eu mandei e ela não pode ser é, reencaminhada. Algumas pessoas diriam, bom, mas isso você está se metendo no modelo de funcionamento de arquitetura das plataformas. Sim, eu acho que nós não temos como fazer essa solução sem se meter nisso e eu acho que é o Brasil que vai ter que propor esse caminho, porque é o Brasil que está sofrendo com essa questão. É, na verdade, eu conversei outro dia com um professor da Alemanha que está assessorando o governo alemão na avaliação da lei alemã. Eles ficaram super interessados na nossa discussão sobre mensageria privada, porque eles não têm essa conversa, eles estão sentindo como esse problema está começando a bater na Europa. O Telegram traz uma outra questão, que é o uso de canais de realmente de comunicação de massa é, dentro de um aplicativo de mensageria privada. E eu acho que a gente precisa olhar, no fundo, para mim, o paradigma central, e isso está na regulação inglesa, na proposta do, do Online Harms é, White Paper, que é... Precisamos separar o que é comunicação pública do que é comunicação privada no, nos aplicativos de mensagem. De preferência, a partir de uma decisão do próprio usuário. Eu acho que a gente pode ousar meter uma coisa dessa no 2630 nesses termos, e acho que isso teria uma aceitação maior da sociedade civil, provavelmente diminuiria o número de, vamos dizer assim, a polêmica dentro do nosso campo. Respondendo, e aí diretamente ao Pedro, eu acho, Pedro, que o nosso cenário a gente está acostumado a pensar processos ideais e o nosso problema é nós estamos num cenário em que é, não há como ter um processo ideal então eu não sei o que te responder eu, eu posso te dizer o seguinte se você me falar a partir de 2023 com outro governo eu diria a gente tem que abrir debate público em fazer com que todos os, os interessados participem fazer consultas um pouco no modelo do Marco civil da internet e evoluir as discussões e aproximando as visões e construir, na minha visão, uma proposta de regulação que é, garanta parâmetros públicos na regulação da esfera pública. O que nós não podemos ter é terceirizar para as plataformas todas as decisões sobre o que, que é, é, é dano, o que, que é conteúdo danoso prejudicial, o que, que é fake news, e na prática passar a elas um arbítrio privado sobre a verdade. A gente nunca viveu na sociedade, é, sociedades democráticas, é, a, mecanismos oficiais de arbítrio privado sobre a verdade então eu acho que a gente precisa cuidar disso por outro lado, dialogando e concordando com a Zequinha, nós não podemos ter um modelo que dá sustentação a qualquer nível de absurdo e sem, enfim, coisas que qualquer parâmetro público poderia proteger em relação à saúde pública, em relação ao mínimo de, de vinculação com, com é, conteúdo científico eu não quero transformar a ciência numa verdade absoluta, mas acho que até a ciência é um processo de questionamento permanente mas determinados fatos não podem é, é, circular como se a gente tivesse num, num, num relativismo total e absoluto. Este equilíbrio, ninguém, eu acho que não há hoje paradigma no debate é, regulatório. Não acho que a Europa resolve isso bem, não acho que os Estados Unidos resolvem isso bem. Acho que o Reino Unido é o que melhor se aproxima de resolver, mas também com problemas pelo superempoderamento super empoderamento das plataformas. Então acho que a gente tem que fazer, trazer esse debate. E talvez o primeiro passo, inclusive dialogando aqui com a Débora, é a gente estabelecer alguns consensos entre nós, talvez cravar quais são os quatro ou cinco consensos que o campo progressista tem nesse debate. Isso nos possibilitaria avançar de uma maneira mais consistente. É isso, Acabei, enfim, não deu para responder aqui com calma, mas faz parte. Depois a gente pode conversar, Pedro, no que você é, quiser explorar. Ah, desculpa, uma última observaçãozinha. Não podemos deixar de olhar para as questões de concentração, as questões estruturais, elas não resolvem o problema de fake news, não resolvem o problema que a gente está falando, mas elas atenuam e modificam o cenário. Há uma série de outros problemas relacionados à adição de concentração. E aos problemas de financiamento, acho que a Zequinha colocou muito bem, a OCDE está discutindo a questão da tributação, vai sair com uma posição que provavelmente vai ser meio padrão global, e nós precisamos fazer, sair das armadilhas que a Austrália e França entraram, então acho muito positivo a linha que a FENAG aponta para a adição de financiamento a partir de um uma CID que gere, um, que alimente um fundo público, acho que a gente deveria apoiar, é, é, reforçar essa, essa discussão e apoiar essa linha de atuação, uh, que eu acho que começa, a, a, a, no fundo, passa a entender o seguinte, o financiamento do jornalismo é uma preocupação pública. Se antes, se houve um equilíbrio precário durante 50, 60 anos baseado em publicidade, se esse equilíbrio se desfez, é preciso ação pública uh, de proteção do financiamento do jornalismo. Obrigado, João. Companheiros e companheiras, estamos encerrando a nossa primeira mesa deste seminário do NAP, do Centro de, -NAP, de Comunicação do Centro de Altos Estudos da Fundação Perseu Abramo, cujo tema e o foco foi liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Agradecemos mais uma vez a Maria José Braga, da FENAJ, a Bia Barbosa do Comitê Gestor da Internet no Brasil e ao João Brante, nosso parceiro de lutas de muitos anos, pela participação nessa primeira mesa. É, vou passar a bola para a nossa companheira Beth Costa, da FENAGE, também da diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas e coordenadora geral, hoje coordenadora geral, do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que vai fazer a moderação da nossa segunda mesa ainda agora na parte da manhã.